Olá pessoal, bem recentemente nós tivemos uma manhã de sábado bem legal, bem produtiva com os amigos lá da Universidade Federal de Sergipe. É, mais precisamente, né, com o grupo de estudo em melhoramento vegetal do semiárido. É, nessa oportunidade, nós demos um mini curso e falamos sobre o pacote chamado multivariate análises, né? que é um pacote do R, onde é possível fazer várias análises multivariadas para experimentos sem delineamento estatístico, com delineamento estatístico. E a gente abordou várias e várias técnicas que são legais de ser utilizadas e como que a gente faz as interpretações aí dessas diferentes metodologias. É, esse mini curso ele ficou gravado. Okay? E ele está disponível aqui no link, que vai aparecer em algum lugarzinho aqui na tela e também aqui na descrição do vídeo. É, eu convido vocês a assistir, né? se tiver algumas dúvidas, aí, pode perguntar aqui no canal, que a gente responde, sugestões também para a melhoria do pacote. E convido vocês também a se inscreverem no canal desse grupo de estudo, que é muito bacana e sempre, sempre estão fazendo vários eventos legais. Ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima!